sempre tropa. sempre que temos o Estado interferindo na economia é para prejuízo da própria economia nunca em nenhuma hipótese quando o Estado intervém seja salvando uma empresa com fundos com subsídio do BNDES como foi o caso da Americanas sempre teremos corrupção sempre teremos prejuízo no mercado Empresas precisam sobreviver sobre um regime de evolução, de luta, de sobrevivência do mais forte. É darwinismo esse capitalismo. Se uma empresa de repente não ajuda a população e essa população não precisa mais dessa empresa, ela sim tem que falir. Só que o que vimos nas lojas americanas e é uma pequena ponta do iceberg. Agora já estamos escavando mais um pouquinho, já estamos vendo agora a ah, Oi. A Oi vai ser a próxima empresa aí com prejuízo bilionário que irá falir. Nós temos protestos acontecendo pelo Brasil inteiro nas lojas americanas de uma população que não entende, que não sabe o que está acontecendo. Certo? Aqui temos né, as lojas americanas em protestos em um shopping da Bahia. Isso aqui vai ser cada vez mais comum. Vejam, né, vamos à notícia de hoje, da Oi tem dívida aí de 35 bilhões e corre risco de sofrer intervenção da Anatel. Como é que isso aconteceu? Vamos ver como que eles explicam. Brasília, mergulhada em um caos financeiro, a operadora Oi corre um sério risco de ser alvo de uma intervenção direta pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, o que significaria afastar Toda a diretoria e assumir o comando daquela que já foi uma das maiores empresas de telefonia do país. Então, assim, por que isso? Se uma empresa tá falindo, vocês não concordam comigo que simplesmente a gente deveria deixá-la falir? Por que tem que ter uma intervenção da diretoria? É uma. Uh estatização forçada, a empresa falhou, então agora vamos colocar uma diretoria do estado da Anatel e com certeza agora vai funcionar direito, isso aqui é uma loucura o Estadão apurou que a possibilidade de intervenção na Oi, uma ação prevista no regime do setor é uma das alternativas levadas à diretoria da Anatel a reportagem questionou um membro da alta cúpula da agência sobre qual seria hoje essa possibilidade numa escala de 0 a 10, sendo 10 a maior probabilidade. A resposta foi 6. Nos próximos dias, conforme apurou a reportagem, o presidente da Oi, Rodrigo de Abreu, deve ser chamado para prestar esclarecimentos. Procurada pela reportagem, a Oi preferiu não se manifestar. Antes de tomar qualquer decisão mais drástica, a agência quer entender o que a diretoria da Oi pretende. Desta vez, com o pedido de tutela de urgência cautelar, que já foi apresentado nesta quinta-feira 2. A liminar, que foi aceita pela justiça, a protege dos credores com os quais disse ter dívidas de R$ 29 bilhões. De reais. A empresa argumenta que tentou chegar a um acordo com os credores para refinanciar sua dívida, mas até agora não obteve sucesso. Então, da onde vem essa dívida comunal? Por que simplesmente essa empresa já não falhou antes? Porque simplesmente está aflorando agora. Parece que o governo do Dilma tirou tudo que estava de sujo debaixo do tapete e agora a gente está vendo tudo na nossa cara. E querem né, uma intervenção do Estado. Não, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. Ai, pessoas vão, ser, vão sofrer desemprego em massa. Cara, não é assim que funciona. Ao se justificar sobre o ato, a operadora alegou que precisava garantir a suspensão de certas obrigações assumidas pela companhia e que tinha de fazer a proteção do seu caixa para garantir a continuidade das negociações com seus credores de forma equilibrada e transparente, o que a Oi pretende na prática. É evitar o bloqueio de suas contas e bens para quitação de dívidas. Ou seja, tá devendo tanto que os caras estão com medo de congelar tudo e não vai falir, não, porque vai vir o papai Estado para salvar a UI desses empresários malvadões, não é mesmo? Por trás do imbróglio jurídico está uma dívida que hoje soma mais de 34 bilhões de reais. A nova cartada da Oi ocorre apenas um mês depois de a companhia sair do mais longo processo de recuperação judicial da história do Brasil iniciado em 2017 para membros da Anatel e especialistas do setor a tutela de urgência invocada agora não passa na prática de mais uma medida para daqui a alguns dias apresentar um novo pedido de recuperação judicial é como se a Oi tivesse saído da UTI financeira em dezembro do ano passado Ficado um mês fora e agora se prepara para voltar ao mesmo estado de emergência. Então é sempre o Estado interferindo nessa porcaria, não conseguem ver. Ai, eu estou de, com dificuldades. Ai, me ajude, UTI, me ajude. UTI é para ser humano, não é para empresa, bosta. Já era para ter falido lá em 2017, mas é a mesma palhaçada. Se você tem muito dinheiro, você é incapaz até de falir, devendo muito mais dinheiro. A Hecatombe administrativa da UI remonta a 2014, vejam né, a raiz. Quando a Anatel percebeu, em ações rotineiras de monitoramento, que a empresa se envolvia num processo desgovernado de evolução de dívidas, resultado de sucessivas decisões administrativas que se mostrariam um fiasco. Então por que nove anos depois os caras ainda estão pensando nessa merda? Porque novamente... Hum, me ajude papai estando, eu sou um bilionário em dificuldades Mas se você for um microempreendedor, ó, paga nada não, paga nada não pra você ver Você não falha amanhã, véio. você não vê lá os caras amanhã pra fechar seu negócio, certo? No fim de 2016, quando a empresa conseguiu aprovar um plano de recuperação judicial Que teria início no ano seguinte, era dona de 65 bilhões de reais em valores da época Para se ter uma ideia cerca de 20 bilhões desse estrago tinha origem em multas aplicadas pela própria Anatel que a operadora simplesmente não pagava autuações que se multiplicaram em juros a cesta de problemas inclui ainda o pagamento milionário de dividendos para acionistas enquanto a empresa rolava suas dívidas além da tomada de crédito em instituições financeiras de outros países muitas vezes cortados em dólar. Então é um estrago colossal do nosso Estado que explode na nossa cara agora. Depois de um longo processo de negociação, a presidência da UE finalmente conseguiu aprovar um plano de recuperação na Justiça que, naquela época, permitiu a renegociação de sua dívida, que chegou a cair para cerca de 30 bilhões e que previa, de forma geral, um período de sete anos para sua quitação. De seu lado, a companhia se comprometeu em vender parte de seus negócios como seu braço de telefonia móvel, centros de dados e torres de transmissão, para se voltar especificadamente para os negócios de banda larga por meio de fibra ótica. A venda de ativos de fato ocorreu, e a Oi chegou a criar uma nova marca em sua estratégia, a empresa Vital, em sociedade com o BTG Pactual, é sempre as mesmas empresas envolvidas nos mesmos esquemas bilionários no nosso país. O ritmo dos negócios, porém, não se confirmou como projetado, a expectativa era de que a empresa, agora mais ex-chuta passaria a ter um fluxo de caixa positivo e, ao mesmo tempo, sustentável, fazendo frente aos compromissos que tinha assumido no plano de recuperação. A forte concorrência no mercado de banda larga, porém, complicou o cenário. O oh, really? Quem diria que haveria livre concorrência, né? gente, que a gente pode chamar de livre. Foram seis anos entre o começo e o fim do processo, considerado o segundo maior da recuperação judicial do país, Atrás apenas da Odebrecht Olha a minha cara aqui Olha a minha cara aqui hum, Quem podia imaginar coisa dessa? Não é mesmo? Odebrecht está envolvida nos mesmos esquemas O resultado hoje é que mesmo depois de todas as medidas tomadas nos últimos anos, ao valor de face da dívida acumulada, hoje pela empresa soma de quase ali 35 bilhões de reais. Ao que tudo indica, não restará outra medida hoje, a não ser decretar um processo de recuperação judicial. A Anatel acompanha o caso com extrema preocupação devido ao risco sistêmico que a companhia pode gerar porque há muitas interconexões de infraestrutura e serviços de todo o setor de telecomunicações que dependem diretamente de estruturas da Oi. A agência também foi procurada pela reportagem, mas não se manifestou. Em seu pedido de tutela de urgência, conforme documento elaborado pelos escritórios de advocacia Basílio Advogados, BMA e Salomão, sua defesa afirma que, infelizmente, diversos fatores imprevisíveis, não controláveis e a sua situação econômica financeira atual tornaram imprescindível recorrer à proteção judicial, para implementar nova etapas em sua reestruturação e garantir a preservação da empresa enquanto grande geradora de empregos e renda é aquela velha história, a gente vai continuar financiando essa merda porque a Anatel ai, a gente precisa das infraestruturas da Ui para continuarem nosso país não, não precisamos desse câncer que continua sugando bilhões e vai pelo jeito continuar sugando bilhões tá certo? agora, pelo amor de Deus Vamos acordar para a realidade, certo? Socialismo aí não está dando em nada. Agora, toda vez que vocês compram uma rifa aqui no canal, um socialista entra em desespero com a livre iniciativa, certo? Então, muito obrigado aí pela sua ajuda. Quero saber sua opinião nos comentários. Rumo aí a 300 mil seguidores. E até a próxima. Tchau, tchau.